E hoje, a gente vai falar de uma maldição. Agora vai! EBC é em Tóquio, valendo! Salve, salve, pessoal, beleza? E um salve especial pra torcida da Alemanha. E hoje, a gente vai falar de uma maldição. A maldição que recai sobre quem vence o Brasil numa Copa do Mundo dentro do nosso território. Tá achando que eu tô brincando, né, estagiário? Então, olha o Uruguai. Antes do maracanaço de 1950, a seleção do Uruguai tinha vencido uma Copa do Mundo e duas Olimpíadas. Depois de derrotar o Brasil em pleno Maracanã, nunca mais ganhou nenhuma dessas competições. E lá se vão 71 anos, rapaz. Tem gente que nasceu e morreu sem nunca ter visto o Uruguai ser campeão do mundo. A Alemanha, veja você, depois daquele 7x1, perdeu para o Brasil na final da Rio 2016. E melhor, passou vergonha na última Copa lá na Rússia. Valeu, Coreia. Me parece uma teoria plausível. O que, que você acha? Escreve aqui nos comentários. Agora o toque não foi diferente. 4x2 para o Brasil, amigo. Destaque para o Richarlison, vulgo Pombo, que estava com fome de gol, hein? Fez 3. Rapaz, agora me pitou uma dúvida: será que Pombo come sushi? Aliás, o jogo foi no estádio de Yokohama, lembra dele? Foi lá que o Brasil foi pentacampeão do mundo, amigo, em cima da Alemanha. No jogo dessa quinta-feira, os gringos até encostaram no fim do jogo, fizeram ali o segundo gol, deu até uma emoçãozinha, mas não, não passou disso. O Paulinho foi lá e fez mais um para o Brasil, para garantir a vitória do Brasil, 4x2, ficar tranquilo e manter a nossa maldição que a gente acabou de inventar aqui, né? Brasil venceu, fez três pontos, lidera o grupo D e enfrenta agora a Costa do Marfim no próximo domingo. Mas antes disso, tem a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio a partir das 8 horas da manhã. E depois, mais tarde, ainda na sexta-feira, tem time Brasil em ação no Remo e no Tiro com Arco a partir das 8 e meia da noite. Inclusive, deve ser uma abertura um pouco diferente por causa dos protocolos de segurança contra o coronavírus. A própria delegação brasileira, não estranhe, vai participar da abertura com apenas quatro representantes. E olha, tem reportagem sobre isso no nosso site da Agência Brasil. O link dessa reportagem a gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então é isso, ativa as notificações, se inscreve aqui no canal, siga a hashtag EBC em Tóquio e para não perder nenhuma informação, acesse agenciabrasil.ebc.com.br, beleza galera?